Bem, eh, especificamente sobre o tema do balanço, né? nós estamos, como o Adriano falou, numa uma série de reuniões, a gente começou fazendo o um balanço geral do primeiro turno, depois fizemos o um balanço eh, da eleição para prefeito, agora está fazendo o balanço da campanha do Adriano, vamos fazer um balanço geral da Câmara Municipal na próxima segunda-feira com a presença do Carlão e com a presença do Pedro Turim. Sobre o balanço do Adriano, eu queria é, acrescentar algumas coisas daquilo que o Adriano falou. Né? Quando a gente começou a discutir a campanha do Adriano, a gente estabeleceu três objetivos. Né? A campanha desse ano, um era contribuir para a campanha do Postman. O outro era fazer a campanha do Adriano e buscar elegê lo vereador. E o terceiro objetivo era defender as nossas posições na sociedade, usar a campanha eleitoral para fazer o debate político, defender o PT, etc., é, nós fomos, desses três objetivos, nós fomos derrotados em dois. Né? Poshman não se elegeu, o Adriano não se elegeu. Então, é importante, quando a gente faz um balanço, destacar isso. Os três objetivos, dois, a gente não atingiu. Né? Por outro lado, a gente teve um êxito, que eu acho que é reconhecido por todo mundo, no partido e fora do partido, que nós fizemos uma campanha que se dedicou com muita força à defesa do PT, e ao debate político. Né? A nossa campanha foi uma campanha de debate político. Né? Isso é, é importante, embora, na verdade, seja apenas a nossa obrigação. Né? Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Vira importante porque outros, né, com mais ou menos êxito eleitoral, não fizeram isso. Certo? Cada qual é, avalie, é, se isso que eu estou falando é verdade, se é um exagero, mas, como falou o Adriano, a gente fez questão, por exemplo, de todo o nosso material de campanha, tudo que a gente fazia, ter destacadamente a estrela do PT, os nossos materiais eram petistas, o Adriano me lembrou, a gente ia para as atividades da campanha do Póstomo levando bandeiras do PT. E mais importante do que o visual, toda a contribuição que o Adriano e cada um de nós deu ao debate eleitoral foi sempre muito político, né? foi enfatizando... É, motivos pelos quais era necessário o engajamento político, o debate, etc. Então, nesse ponto de vista, nós tivemos uma campanha que correspondeu aquilo que era o objetivo nosso. Né? Nós tivemos uma campanha politizada. Nós já falamos no debate anterior da campanha do Poshman. Né? É, a questão agora é então, um pouco focar mais... Bom, por que, que a gente foi derrotado na campanha do Adriano do vista eleitoral? A gente vai ter que discutir isso é sem nenhum tipo de problema. Né? Primeiro, eu não sei, é, eu não, não, não fui atrás dos dados, então eu não sei fazer uma análise comparativa entre o desempenho do Adriano e o desempenho de cada um dos outros candidatos a vereador do PT ou da esquerda. Então eu não sei fazer isso, é, a não ser muita, muita coisa genérica. Mas me chama a atenção o seguinte, nós tivemos... Uma redução no número de votos. Né? o André teve cerca de 800 votos em. 867, 867. 867 votos em 2012, nós tivemos 500 e poucos 75. votos. 575 votos nesse ano. Então, tivemos uma redução de 300 votos, certo? Aproximadamente. Uma redução. Quando a gente olha isso, bom, que horror, né? Você faz duas campanhas seguidas e terminando menos votos na segunda, isso parece mais horroroso do que qualquer coisa, né? O curioso é que essa redução ela foi, em primeiro lugar, menor do que a redução geral da nossa campanha majoritária. Né? Nós tivemos, se eu não estou falando de terceira, a gente teve para prefeito em números absolutos cerca de metade dos votos que a gente teve em 2012. Então, na verdade, a redução do Adriano acompanhou a redução geral da campanha do PT. Né? Ou seja, nós somos afetados de cara, podemos, essa redução tem a ver, pode ter a ver, a redução geral que afetou a candidatura majoritária do partido, certo? Dizer, o eleitorado da onde a gente retira os votos é o eleitorado petista. Esse eleitorado reduziu a sua votação, nós reduzimos juntos. É... Outras candidaturas conseguiram crescer nesse ambiente. Nós temos que discutir por quê. Se elas conseguiram êxito em buscar votos fora do eleitorado petista, se elas tiveram êxito em buscar votos dentro do eleitorado petista, buscando votos que eram originalmente de outras candidaturas, enfim. Isso é uma discussão que só uma análise. Mas a redução que nós sofremos não é raio no céu azul. Né? Não é que a gente perdeu o voto num ambiente de crescimento do eleitorado petista. Não. A gente caiu a votação no momento em que o eleitorado da nossa candidatura majoritária caiu mais ainda né? caiu mais do que a nossa redução. O mesmo vale o resultado global dos vereadores. Né? O Adriano aqui falou que nós caímos de 4 para dois vereadores. Né? A nossa votação de vereadores, se eu não estou enganado, deve ter sofrido uma redução também pela metade. E a nossa é, campanha, a campanha do Adriano, caiu, mas caiu menos do que a metade. A gente conseguiu reduzir menos do que o conjunto. Novamente, isso pode explicar porque a gente reduziu, mas não explica porque que outros conseguiram, crescer nesse ambiente, né? aí só uma investigação detalhada, uma análise comparativa, vai poder explicar. Né? Um outro aspecto que eu estava insistindo é, aqui com o Adriano antes da gente começar a atividade, né? é que quando a gente olha a campanha nossa em 2012 em comparação com a 2016, são duas campanhas completamente diferentes. Né? É, Para começo de conversa, a campanha de 2012 teve mais tempo do que a campanha de... 2016. Mas isso afetou todo mundo, não afetou só nós. Então, isso não pode ser a explicação, tá certo? Porque é uma explicação que vale para todo mundo. Né? Todo mundo teve menos tempo para fazer campanha agora do que teve em 2012. Em 2012, nós chegamos a ter duas sedes de campanha. Nós tínhamos uma sede central na José Paulino e uma sede na Vila União. Nessa campanha nós não tivemos nenhuma sede de campanha, ou seja, a campanha do Adriano não tinha um comitê enquanto que daquela vez teve dois comitês é, nós na campanha do Adriano em 2012 chegamos a profissionalizar pessoas que contribuíram dentro da própria, do próprio comitê de campanha como quem ficava na sede o tempo todo certo? e que em alguns momentos também ajudaram a fazer completagem dessa vez nós não tivemos ninguém profissionalizado, absolutamente ninguém, e a campanha foi Estritamente militante. Né? É, além disso, na campanha de 2012, o Adriano me corrija os números, ele estava falando, a gente te, gastou quanto? 67, 62. Acho que 62? É, Ou então, seja, 62 PP. Ou seja, nós tivemos é, um oitavo, mais ou menos, menos que isso, né? praticamente um nove avos é, do que nós gastamos em 2012. Nós gastamos é, muito mais, nove vezes mais em 2012 do que agora. Né? E se a gente contabilizar a distribuição de panfletos, é mais chocante ainda. Né? O Adriano estava falando que a gente distribuiu, em 2012, 180 mil. 180 mil panfletos foram distribuídos em 2012. Enquanto que em 2016, se for verdade, o Fadiano me disse que ele distribuiu todos os panfletos, se for verdade isso, ele teria distribuído. Não, nós não distribuímos todos. Ah. Eu acho que nós distribuímos 32 mil. Okay. Então os números estão repetindo: 180 sexto. para 32. Então nós, nós distribuímos um sexto panfletos que nós distribuímos em 2002. Então, quando a gente vai comparando os números é muito chocante, porque é, na verdade a gente conseguiu esses 575 votos com muito menos dinheiro, com muito menos distribuição de papel, sem nenhuma sede, sem ninguém profissionalizado, em menos tempo de campanha, num contexto em que a votação global do PT estava reduzindo. Então eu sinceramente, é, óbvio, eu não vou comemorar uma votação pequena e não vou comemorar o fato de a gente não ter eleito Adriana, mas eu acho que a gente fez uma campanha politizada que teve um resultado nesse contexto que é um resultado defensável, ou seja, não um resultado que desmoraliza, ou nada disso, pelo contrário, considerando, quando a gente considera esses dados que nós levantamos agora, né, dinheiro disponível, ter sede, é, ter profissionalizado, quantidade de papéis, etc., e compara né, eu, com o que nós não tivemos dessa vez, é, significa assim, que esse voto que a gente obteve agora foi um voto estritamente obtido pela campanha militante e pela memória da campanha de 2012. Ponto. Certo? Não é produto de mais nada. Né? É, claro. Certamente cada um de nós em algum momento nessa campanha teve a expectativa de que teria a mesma votação, ou, quem sabe um pouco mais, certo? E essa, sem esse tipo de expectativa também eu não conheço ninguém que faz campanha, uhum. Mas, Especialmente quem é candidato ou quem está mais envolvido na campanha precisa ter a expectativa de que, bom, dá para ganhar, dá para ter uma votação maior, etc. E é óbvio que essa expectativa que é útil na campanha gera uma certa ressaca depois que a campanha termina, as pessoas ficam, ah, mas que resultado ruim. Agora, tem um outro elemento que eu acho que contribuiu para essa expectativa que a gente teve em algum momento da campanha, de que a campanha podia ter uma votação igual ou até superior à de 2012, é que como essa campanha foi muito mais militante que a campanha de 2012, a gente conseguiu reunir nas atividades de campanha, ou fazendo campanha isoladamente, ou tendo contato através do WhatsApp, do Facebook, ou recolhendo materiais, mais gente do que em 2012. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem, que mais gente se envolveu na campanha agora do que se envolveu em 2012. E provavelmente isso, para quem é militante e que acredita numa coisa utópica, de que existe alguma relação entre a militância e a votação, Certo? A gente acredita nisso? Isso é totalmente utópico porque no sistema eleitoral brasileiro, o que determina a votação são outras variáveis. A questão da militância pesa pouco frente a essas outras variáveis. Certo? Quer dizer, a tonelada de gente que comprou voto, de, que teve grana para fazer campanha, que as outras estruturas, etc., isso pesa muito mais no resultado eleitoral do que a militância. Como a gente supervaloriza a militância, tem a expectativa de que o mundo é justo. Certo? De que o, o esforço militar será recompensado por aqueles que acreditam no céu entrando no paraíso, que não acreditam no céu com vitórias aqui na Terra. Mas não é isso que acontece. Então, eu queria acrescentar esses, esses elementos. Certo? É, eles não, é, não são um discurso do contente, eu não estou contente com o resultado. Eu gostaria de que a gente estivesse olhando na Câmara. Né? E acho que seria muito útil para a bancada do PT e para a bancada de esquerda ter uma figura como ele na Câmara. É, e também gostaria que a gente tivesse tido a mesma votação uma votação maior que a é de 2012 então estou contente com o resultado mas também não estou é, decepcionado assustado, achando que o resultado não, o resultado corresponde a força real talvez corresponda mais a nossa força real agora do que o de 2012 quando a gente olha esses dados que eu falei ou seja, a, o fato de a gente ter em 2012 contado com recursos que nos permitiram fazer uma campanha melhor e dessa vez esses recursos não existiram nos obrigaram a fazer uma campanha muito mais militante e que ainda assim teve proporcionalmente uma redução menor do que a redução global do partido, do que a redução global da votação proporcional do partido. Claro, como eu falei, que isso não me, não, me, não me permite explicar como é que os que se elegeram Alguns dos que se elegeram aumentaram a sua votação. Aí é uma coisa que precisaria alguém olhar os números e pensar. Não pensei nisso e não vou falar nisso.